Começando aqui já pelos nossos habituais índices, nós tivemos o Russell 2000 a cair 0.37%, Dow Jones a cair 0.47%, SP500 a cair 0.33%, e agora do lado das subidas tivemos Nasdaq a subir 0.75%, o Stock 600 aqui na Europa a subir 0.32%, o CSI 300 na China a subir 0.41%, e o nosso Psi 20 a subir 0.92%. Esta é a quarta semana consecutiva em que o índice sobe. Até é de impressionar, eu sei, eu sei. A inflação aqui pela Europa também tem estado a subir, 1.6% para abril, uma subida de 0.3% face ao mês de março, por isso as tendências aqui na Europa também revelarem-se de subida para a inflação. Tivemos também a informação de que a economia portuguesa teve o pior desempenho entre os pares europeus para o primeiro trimestre, caiu 3,3%. É chato, mas é realidade. Mas do lado mais otimista, o desemprego em Portugal diminuiu no mês de abril face a março. Em, houve menos pedidos de, de desemprego no centro de emprego, uma descida de 13,6%, o que é um indicador relativamente bom para a evolução da economia aqui do lado português. Do lado das aquisições e fusões tivemos a notícia de que a Amazon está a pensar adquirir a MGM Holdings por preços que podem variar entre os 7 e os 9 bilhões de dólares, ainda não é muito certo, mas a notícia da semana foi mesmo aqui uma mega fusão no, no segmento de entretenimento entre um segmento da AT&T da Warner Media, o segmento de entretenimento e a Discovery que detém os canais como o Discovery Channel que todos nós conhecemos. Por isso vem aqui uma grande grande fusão na parte da, dos media de entretenimento para competir com a Disney, com a Netflix, etc. Na componente do streaming tem aqui que a AT&T vai fazer a spin-off deste segmento dos media da Warner Media de entretenimento combiná-lo com a Discovery para assim terem uma, uma nova empresa, a partir de um mecanismo que não é muito conhecido dos investidores, que é o chamado Reverse Morris Trust. É algo que é muito benéfico do ponto de vista de taxas para as empresas que estão a fazer esta fusão, para nós investidores não há grande importância. Agora, aqui a salientar é que quem é acionista da AT&T vai passar a ter 71% da nova empresa, e quem é acionista da Discovery vai passar a ter os restantes 29% da nova empresa. Por isso pode ser interessante se às vezes tiveres ações de uma ou de outra empresa, mas tudo isto ainda vai demorar, ainda há muito, muito rio por navegar, porque ainda falta um ano e meio até esta fusão consolidar-se, ok? Mas vai acompanhando aqui os desenvolvimentos para vermos como é que vai ser formado este novo player no, no streaming e no, nos mídias de, de entretenimento. Quanto a resultados trimestrais e anuais, vamos começar aqui no segmento do consumo. Tivemos aqui a Walmart com vendas comparáveis a subir 6%, a corporação de 1,69$, dólar e 69, nada de especial a dizer. A Target com vendas comparáveis a subir 22,9%, vendas digitais na Target a subirem 50% face ao mesmo período do ano passado, lucros por ação nos 4 dólares e 17 cêntimos, o que é uma, uma subida de 643% face ao mesmo trimestre do ano passado. Ouviste bem, eu não me enganei no número, 643%. Aqui em Portugal, no retalho, tivemos a Sonai, com um volume de negócio a aumentar 6.6%, face ao mesmo período do ano passado, para 1.2 bilhões de euros, resultado líquido aumentado 12.4% para 11 bilhões de euros. A Depot agora ainda assim um bocadinho mais para um, um consumo mais especializado, a Depot nos Estados Unidos, com vendas comparáveis a aumentar em 30%, receitas a subir em 32.7% para os 75.5 bilhões de dólares, lucro líquido nos 4.15 bilhões de dólares, que é um crescimento também fenomenal, de 84.6% face ao mesmo período do ano passado. Depois tivemos a Massis com vendas comparáveis aumentar a aumentar 60% face ao mesmo período do ano passado e 39 cêntimos de lucro por ação. A low-se de remodelação de, de interiores de imóveis com vendas comparáveis a subir 25.9%, rendas a, a subirem 24% para os 24.4 bilhões de dólares e lucros por ação a esmagarem completamente as previsões dos analistas, vieram nos 3 dólares e 79 cêntimos, quando eram esperados apenas 2 dólares e 25 cêntimos por isso o lucro líquido aqui também a subir 76% para 2.3 bilhões de dólares para o total da empresa. Agora indo um bocadinho aqui para o consumo mais relacionado com roupas ou vestuário, tivemos a Ralph Lauren a apresentar receitas trimestrais de 1.29 bilhões de dólares, o que é uma subida apenas de 1% face ao ano passado, nada de especial, Uh, a empresa também apresentou os resultados para o ano fiscal completo de 2020, as receitas para o ano caíram 29% para 4.4 bilhões de dólares e os prejuízos para a empresa vieram nos 121 milhões de dólares, o que compara com os 384 milhões de de dólares de lucro, 384, sim, milhões de dólares de lucro que tinham obtido um ano antes. Por isso os resultados anuais aqui fortemente impactados por toda a situação que nós já conhecemos. Tivemos também a Footlocker Locker com vendas comparáveis a aumentar 80.3% para o trimestre, lucro líquido aqui nos 202 milhões de dólares, o que compara até favoravelmente com os 110 milhões de dólares que tinham obtido um ano antes. Estivemos agora na parte tecnológica, vamos à parte tecnológica e com alguns resultados interessantes uh, do lado da China. Mas aqui um cruzamento tecnológico com retalho. GD.com receitas a subir 39% para 203,2 bilhões de renminbi. Receitas por segmento a GD Retail, que é a parte mais retalho, aumentar 35% para 185 bilhões de renminbi. GD Logistics, a parte mais logística, aumentar 64% para 22.4 bilhões de remimbi. e o segmento New Business, que é onde eles estão a alocar dinheiro para potenciais eh, novos desenvolvimentos que tragam muitas receitas para a empresa, o segmento New Business, então, a as receitas aumentar 56% face ao ano passado para os 5.2 bilhões de Remimbi. Salientar aqui ainda que a GD vai lançar a sua oferta pública inicial do braço de logística, a GD Logistics, na bolsa de Hong Kong, é 28 de maio, por isso estamos quase, quase, quase lá e a GD Logistics é algo que já tem vindo a impressionar muitos investidores, porque é realmente uma novidade eh, soberba. A Tencent Music Entertainment, que para quem não sabe é como que hum, a Spotify do lado oriental, 60.9 milhões de subscritores pagos, um crescimento de 42.6% face ao ano passado e viu as receitas a crescer 24% para 7.82 bilhões de renminbi, e receitas com serviços de música online também a crescer em 34.5% para 1.79 bilhões de Ramimbi, a Baidu, a nossa querida Baidu, receitas a subir 25% face ao ano passado para 28.13 bilhões de Ramimbi, lucro a subir 39% para 4.3 bilhões de Ramimbi e agora por segmento, Baidu Core, receitas a subir 34% para 20.5 bilhões de Ramimbi, online marketing, a subir 27% para 16,3 bilhões de Remimbi, e o segmento non-marketing, como eles lhe chamam, a subir 70% para 4,2 bilhões de Remimbi. A NetEase aqui apresenta receitas de 3,1 bilhões de dólares, um crescimento de 20,2% face ao ano passado, lucros de 668 milhões de dólares, um aumento de 25%, também face ao, ao mesmo período do ano passado. Só o segmento da educação online aqui da NetEase a crescer a uma taxa superior de 40% trimestre após trimestre. No último trimestre superou até os 50%. É um crescimento impressionante neste segmento. Agora passando aqui para a parte mais tecnológica mesmo dita assim, Cisco, tivemos a Cisco a apresentar receitas trimestrais de 12.8 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 7% face ao mesmo período do ano passado. Receitas por segmento com a Infrastructure platforms que não lhe chamam, uma subida de 6%. Na parte dos Applications, crescimento de 5%. Security, crescimento de 13%. E este é um segmento muito interessante na Cisco por causa da questão da cibersegurança, que cada vez mais falado e cada vez mais, os investidores estão cada vez mais atentos a este segmento, crescimento de 13%, muito bom, e depois o segmento que eles chamam Other Products ou outros produtos com quebras de 34%. Já a parte dos serviços que também tem vindo a crescer, 8% de crescimento é interessante. O lucro líquido, no entanto, a cair 12% para 2.5 bilhões de dólares para o total da empresa, ok? Da parte tecnológica, cá em Portugal, Tivemos a nova base com o volume de negócio a crescer 5% e o e um, um volume de negócio só da Next Gen a subir 11% face ao mesmo período do ano passado. Já a parte do velho portfólio, como eles chamam, a diminuir 9% face ao mesmo período do ano passado. Agora, algo que te quero chamar aqui a atenção: a empresa continua a apresentar uh, valores em caixa muito, muito substanciais. Tem agora 53.8 milhões de euros em caixa, dinheiro em caixa, okay, pronto, a ser usado, e isto representa metade da capitalização bolsista da empresa nos cento e pouco milhões de euros, ok? Ou seja, podemos estar aqui perante uma situação de muita subavaliação quando comparado aqui ao, ao valor dos ativos, como ainda recentemente falei, uma forma de calcular o valor intrínseco das empresas, é olhar para o valor dos ativos. Claro que isto não constitui recomendação de compra de ações, já sabes isto, não preciso dizer, não é? Mas é só para salientar, e isto é tudo um, um conteúdo do ponto de vista educacional, claro, e é para salientar como, por vezes, podemos ter oportunidades cá em Portugal, mesmo quando tu os outros a dizer que a Bolsa Portuguesa está condenada ao fracasso. Voltando para os Estados Unidos, tivemos a Playa de Materials, aqui ligada aos chips, a apresentar receitas trimestrais recorde para a empresa, ok? 5.58 bilhões de dólares, é um recorde absoluto, é uma subida de 41% face ao trimestre do ano passado, lucros por ação num 1 dólar e 43 cêntimos, uma subida de 73% face ao ano anterior. Aqui agora passando para os jogos, a Take-Two Interactive uh, apresentar receitas de 3.3 bilhões de dólares, uma subida de 9%, lucro líquido a disparar 46% para os 588.9 milhões de dólares. Resultados muito interessantes do ponto de vista do lucro para a Take-Two Interactive. Agora para finalizar com uma componente financeira e aqui de Portugal, Tivemos o nosso BCP, Banco Comercial Português, a apresentar lucros trimestrais de 57,8 milhões de euros, o que é uma subida de 63% face a 2020, muito bom, e dizer que o banco constituiu também aqui 112,8 milhões de euros para riscos associados a perdas com empréstimos na sua divisão polaca, por isso algo conservador. Por esta semana é tudo, são estes os principais resultados trimestrais e anuais que impactaram os nossos portfólios, foram estas movimentações que tivemos ao longo da semana, ali no início da semana os investidores estavam mais receosos, alguns, alguns índices a cair com alguma força, mas mais para o fim da semana a recuperarem grande parte das perdas. É assim mesmo, o, a bolsa Estou-se para dizer a bolsa é feita de altos e baixos, é uma autêntica montanha russa. O que interessa é não entrar em pânico quando as coisas estão em quedas. Foco no longo prazo, foco no nosso objetivo de longo prazo, que é constituir um complemento de reforma. E vamos a isso. Espero por ti no próximo episódio das Semanas Lucrativas, ok? E sem mais, agora desejo uma excelente semana lucrativa. Tchau, tchau. Ah! É verdade, já quase me esquecia. Já subscreveste o canal? Já ativaste as notificações? Carregaste aqui o sininho para que sempre que eu publico um vídeo novo no YouTube te diga imediatamente, olha, está aqui um vídeo novo do Frederico, que assim vai-te ajudar a, a cada vez ter mais conhecimento financeiro sobre como investir na Bolsa de Valores, como investir em ações, como gerir melhor o nosso dinheiro. Já ativaste? Já ativaste as notificações? Boa, ótimo ainda não fizeste. Força, está aqui embaixo, ok? Só clica no sininho, vá. Até para a semana. Tchau, tchau.